Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a herança do crime. O pior de todos os crimes, que é aquele praticado pelos políticos contra a população mais pobre. Mas antes, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações do sino, que é para receber as nossas informações sobre vídeos futuros, tá bom? Se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores. Vamos ao vídeo, então? Vamos ao vídeo! O que vemos é uma brutal inversão de valores em nosso país. Isso não se pode negar. O pior de tudo é que muita gente ainda tem coragem de publicamente pedir provas para os crimes praticados pelo PT e seus acessórios da pseudo-esquerda brasileira. Esses partidos que são satélites, que vivem no entorno do PT. Mas nós precisamos resistir contra isso. Nós precisamos continuar lutando contra isso. Mais do que resistir, nós precisamos continuar acreditando na verdade, e que somente ela, a verdade, nos libertará, independente de discursos de políticos. Porque este é, infelizmente, o legado deixado pela era Lula. Mentira e roubo. 13 milhões de desempregados no país. Um rombo de bilhões nas contas públicas. Roubo de bilhões junto ao erário é o dinheiro do povo que deveria financiar educação, saúde, assistência social Mais de 200 políticos presos por condenação na justiça federal São mais de 50 condenados na verdade 3 mil anos é o total de penas somadas Foram devolvidos em função dessas prisões 25 bilhões de reais Quatro ex-presidentes acusados pela Justiça Federal. Que legado, hein? Um ex-presidente condenado em três instâncias pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. Não esqueçamos também da lavagem de dinheiro, que ele esconde não é? os valores e a justiça acha. O aparelhamento do serviço público de forma inimaginável. Inimaginável como se estivéssemos numa ditadura, e estivemos. Até juízes do trabalho. Disseminação da corrupção como um câncer em todos os setores da sociedade brasileira, todos indistintamente. O analfabetismo literal e funcional, beirando 80% da nossa população. Compra de votos, senhoras e senhores com dinheiro público afetando seriamente a balança da democracia. Não é a vontade do povo, é a vontade do poder econômico, associado ao poder político. É o empobrecimento da população moral, cultural e economicamente. Ouça a qualidade das músicas que estão sendo produzidas, dos filmes que foram produzidos. 67 mil assassinatos por ano, 40% deles no Nordeste, mais de 26 mil no Nordeste. 70 mil mortes por ano no trânsito. E o presidente Bolsonaro é atacado por declarações, por afirmações. Que tal? Vamos relembrar algumas afirmações? Abre aspas. Mulheres do grelo duro. Fecha aspas. Outra afirmação. Pelotas, exportadora de viado. Fecha aspas. Abre lá no começo. Abre aspas de novo, o Supremo está covardado, ou seja, os ministros do Supremo são covardes, fecha aspas. Abre aspas, se voltar ao poder vou botar eles na cadeia, fecha aspas, estou falando como foi dito originalmente. Quer dizer, falar sério é preciso. Essas frases não foram ditas pelo presidente Bolsonaro, elas foram ditas por um outro personagem, lamentável personagem da história do nosso país Se você gostou, deixa o seu gostei Se inscreve no canal, ative as notificações No sino e compartilhe esse vídeo Com seus familiares, amigos e admiradores Tá bom? Grande abraço Tony Rodrigues, além da notícia É preciso resistir Valeu